E o vídeo de hoje é de um passo a passo de mais uma lembrancinha feito com EVA que você pode estar fazendo para qualquer data comemorativa, principalmente para o Dia das Mães que está chegando, e é muito fácil de fazer. Então vamos lá no passo a passo. Eu vou usar um pedaço de EVA medindo 5 cm e meio por 27 eu vou usar o amarelo, mas você pode estar usando qualquer cor, tá bom? O pedacinho marrom tem 1,5 cm por 10 cm. Vou usar esse pedacinho, pode ser um retalhinho também, medindo 1 cm por 2,5, tá? Vou usar um palitinho de churrasco, pode ser arame também, tá? Vou pegar a lateral desse EVA amarelo, pode ser qualquer lado, sendo o mais largo, tá? O de 27 cm. Tá? Vou medir aqui na ponta 1cm e eu vou riscar com palitinho, tá? Não pode riscar nem com lápis e nem com caneta para não manchar, tá bom? Eu vou dobrar ao meio, desse jeito que eu estou fazendo Vou passar cola aqui na ponta e vou segurar um pouquinho para poder colar Essa cola é a cola instantânea, é a mais recomendada para usar em EVA Porque ela cola bem mais rápido, tá bom? Eu colei de uma ponta a outra Agora eu vou chegar aqui na ponta, na outra ponta que eu não colei e vou marcar de meio e meio centímetros. Não tem aquele um centímetro, eu vou marcar no meio também, tá bom? Vou fazer vários riscos até chegar na outra ponta. Se você quiser, você já pode cortar em cima das marquinhas onde você marcou, mas eu vou preferir cortar depois, tá bom? Porque eu vou pintar com a tinta laranja, pode ser de tecido mesmo, essa lateral aqui não precisa pintar de um lado a outro, tá? É só esses pedacinhos e não precisa ser muita tinta, é só um espumaçozinho, desse jeito que eu estou fazendo, só para poder ficar a cor alaranjada no meio. Reservo para poder secar. e Enquanto isso, eu vou pegar aquele pedacinho marrom que mede e cm por 10 e vou cortar assim em tiras, tá? Vou colar aqui na ponta e vou enrolar até chegar na outra pontinha desse jeito, tá? Se você não tiver a pinça, não tem problema. Vai enrolando com a mão mesmo. Só é pra poder fazer o miolo da flor. Eu aproveito também e corto logo a folha. Só que essa folha aqui vai ser em formato de uma flor. Eu vou deixar o molde que é bem fácil de fazer aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição deste vídeo, tá bom? Vai ser uma flor verde, tá? Que eu vou colocar embaixo da florzinha. Aqui eu vou terminar de cortar ficando assim e eu vou colocar o miolo aqui no meio colando, tá? Nessa parte amarela. Eu vou colocar bem assim, ó, faltando mais ou menos uns centímetros aqui nessa ponta, tá? Depois você vai entender o porquê. Então vamos colar. Você vê que é bem fácil de colar, é só passar um pouquinho de cola... Enrolar e segurar um pouquinho aqui na ponta para poder a cola instantânea secar. Aqui no meio fica assim. Se você quiser, você pode estar abrindo essas pétalas para ficar mais bonita. Se você quiser, também pode fazer assim e colocar uma caneta decorada aqui no meio e essa flor fica usando como base. Agora eu vou pegar a flor verde, vou dobrar e cortar aqui na pontinha no meio para poder passar o palito. Se você não quiser colocar o palito, você também pode estar colocando uma caneta ou lápis, tá bom? O bom é colocar a caneta, porque a caneta acabando você pode trocar o cartucho de dentro, tá? Vou pegar aquele EVA de 1cm e vou colar aqui na ponta e vou colar na parte de baixo da flor, aqui no meio, tá? Você só segura um pouco para poder a cola secar, depois que seca é só você colocar a folha e ir colando as laterais e na parte de baixo também para poder prender com a flor amarela. Só que dessa vez você vai usar a cola de silicone ou então a cola quente, porque se você usar a cola instantânea aqui o feltro vai manchar, só se você fizer a folha com o próprio EVA aí você pode estar usando a cola instantânea se você fizer que nem eu estou fazendo aqui a folha de feltro use a cola de silicone ou a cola quente tá bom para poder ajudar a cola a secar eu vou pegar um pedaço de fita e vou amarrar aqui a lateral só para poder a cola secar rápido e a folha não sair do lugar depois de seco aí sim você cola um pedacinho de fita aqui no lado de fora você pode estar dando de presente assim fazendo arranjo ou colocando no vasinho que nem eu fiz esse daqui